E agora Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá amiga, olá amigo. Depois de madrugada ainda com infiltração marítima, trazendo do mar ventos e umidade, provocando chuva, garoa na serra do mar e suas proximidades, as praias vão ter melhoria e o sol já vai brilhar, elevar a temperatura um pouco mais, que chegam até os 25 graus, temperaturas mais elevadas à tarde em todo o litoral. Mas isso não quer dizer que no final da tarde e à noite voltará a umidade. Ela vem sim, e também com a ocorrência de algumas garoas na Serra do Mar em suas proximidades. Mas o tempo melhor. Melhor a partir de hoje, melhor ainda a partir de amanhã. E fim de semana de tempo bom, fazer estoque comerciante. Vamos lá, hein? Porque esse fim de semana promete, mas o outro vai ser diferente. Então... 23 graus a 25 no fim de semana de máxima no litoral, mas ainda com água fria, né? O tempo esfria durante a noite e a água demora a aquecer. A temperatura em elevação no interior chega até os 33 graus. Baixa umidade, clima de deserto aí com muita secura no interior do estado, principalmente lá pelo norte e noroeste paulista. Na capital, 24 a 25 graus, nebulosidade variável. Um abraço a todos! O aumento tempo.